O já eu acho que os patrões do Atric, mesmo os patrões já devem ter dado o clique para uh, o outro nível o próximo nível de jogabilidade ok uh, o Atlético eu acho que o Atlético já se enquadra no dito gaming de, de, de pronto de destas destas novas tecnologias e, e o Atric uh, é uma verdadeira caixa de Pandora que efetivamente ainda não foi aberta a verdade é esta, não foi aberta existe mais que pura matemática e se, nos, uh, fo uh, se focarmos podemos focar na matemática eu vou-vos garantir uma coisa a matemática de há 15 anos atrás não é a matemática de hoje além de o resultado ser o mesmo a maneira como se faz não é igual. E, e é essa questão que, que eu quero passar aos outros utilizadores, aos, uh, como eu gosto de chamar, uh, aos mestres que sabem tudo e dominam tudo e, e continuam com esse tipo de impeto de altruísmo, que é uma coisa bonita para os novos utilizadores que entram e, e são escorrançados, que é verdade. Um, nós devemos uh, nos focar no futuro devemos focar na como se deve mo modernizar o, o jogo e se olharmos apenas para este jogo como ah, o, o joguinho que, em que os bonequinhos não correm, vamos ficar para trás sempre, sempre uh, li entrevistas de users uh, que ganharam troféus tanto masters como seleções, uh, e, e digo-vos é uma uma verdadeira um, lição, foi uma verdadeira lição ver eles a falar uh, de aspectos epá, uh, que nós aqui em Portugal não vemos, e, e a questão é essa, uh, se é para falar da tri, tem que falar tudo tem que falar de jogadores de especialidades uh, vertentes táticas, agora, dizer ah Rating, ah, pica, ah, moça ah. meus amigos eh, se, eh, estamos em Portugal falemos português porque é isso que ajuda os mais novos a entrar no espírito eh, e eh, se nós queremos ter uma comunidade forte temos que ser unidos temos que partilhar e para partilhar temos que falar todos eh, de forma pá, eficaz acho que, é, acho que é correto, eficaz porque senão mais dia menos dia, os números vão começar a crescer, mais dia menos dia, o interesse vai esmorecer e nós vamos continuar a... como até aqui, no fundo, porque a verdade é esta, nós estamos no fundo. Do grande, do grande dos grandes resultados, podemos dizer assim, além que eu acho que nós nesta fase de qualificação ganhamos aquilo sem uma única derrota, sem um único ponto de perder, mas são outros 500, uh, nós, uh, ultimamente, temos tido desastres atrás de desastres. E, e, não, e não é por acaso. Nada é por acaso. Nada é por acaso, meus amigos. E a questão é que uh, continuamos a ver isto como uma simples conta de, de fórmulas mágicas, meus amigos, mas isto, a caixa de Pandora ainda não foi aberta. E as pessoas têm que perceber que isto há psicologia no meio, há também desporto no meio, Existe a matemática, como é certo, mas é tudo misturado e as pessoas têm que se capacitar. Muito.